Pessoal, que coisa maravilhosa, que coisa linda! A gente imagina a proposta do Romana né? Roman, fotografia em casa. Hoje tá tudo no digital, mas quando você recebe o Romain na sua casa, chegando com o resultado desse projeto, em pôster... Pessoal, olha só essas mãos! Essas mãos de quantos anos segurando equipamentos fotográficos. Essas mãos, que é as mãos. Olha aí, olha aí, abrindo o presentão de Natal, que... Graça, que coisa linda, meu irmão Román. Obrigado, queridão. Brutal. Deus abençoe o seu projeto. Fotografia em casa. Fotografia em casa? Isso, Román, fotografia em casa. Roman fotografia em casa. Aí, depois que ele faz a sessão de fotos, aí ele vem com os posters. Claro, né, a pedido. Mas aqui o meu foi um presente do meu querido irmãozinho. Que coisa é. linda, obrigado. Madeirão, olha o quadro. Olha a espessura, olha que lindo. Olha o acabamento. Um imenso quadro. E dois pôsteres também em madeira, impressos em madeira. Olha a foto tá está impresso na madeira, que coisa linda. Deus abençoe e que Se venha parece. triplicado, viu, amigão? Foi uma das coisas muito legais ter acontecido na minha vida foi ter conhecido você. Top 10